Por exemplo, o um modelo gratuito. O um modelo gratuito, neste momento, já funciona bem, por exemplo, com a Google, já, ou a Facebook, ou a Amazon também, a ou outros níveis, já ultrapassa hoje a escala nacional, mesmo nos Estados Unidos. Ou seja, aquele modelo só é implementável e só tem sucesso se eu tiver uma escala global. E, portanto, depois as estratégias de grupos de comunicação social ou outros grupos, dificilmente encaixam sem -se uma lógica em que esses grupos passaram a ser dominantes, está vendo? Para além disso, nós temos um outro problema que é a própria escala e a dimensão do próprio mercado português, que é relativamente pequeno. Agora, a questão não está tanto em termos de oposição, está em termos de enquadramento e de estratégia dos grupos ideológicos desses mesmos grupos. Pondo a questão ao contrário, o que é que a média capital ganha em entrar na Altice? Até agora temos visto. A segunda questão. Se o problema fosse com a empresa havia tanto burburinho público, ou seja, se fosse a empresa que tivesse a ser comprada pela Altice, está a ver a média capital fazer o mesmo tipo de posição pública.